Fala jogador, tudo bem com você? A gente vai passar aqui algumas informações que rolaram aí nesses últimos dias a respeito do mundo dos jogos. O primeiro deles a gente vai analisar aqui que a Bloomberg Team juntamente com a Konami aí, fizeram uma parceria estratégica e saiu aí um vazamento de duas novas APUs de jogos de terror, é isso mesmo. Apesar de que a gente gostaria de que fosse um Silent Hills, não é isso que está acontecendo. É, essas novas a, APIs aí indicam uh, dois novos jogos, que tem o primeiro como codinome Black, é um nome provisório, claro. Ele foi financiado em 2019 e ele vai ser um jogo de terror em um ambiente medieval. Ali tem um sistema de combate corpo a corpo junto com alien, sistema de escolha, progressão, aventura, mas de terror. Então isso aí vai possibilitar... Uma nova saga aí que vai permitir que o jogo seja derivado em novas linhas temporais históricas. Vamos ver como é que vai sair esse aí. O outro projeto que eles estão é o Doom Spirit também, nome provisório, tá? Então é uma premissa similar ali ao The Medium, e ele decorre lá na Polônia. Um rapaz vai tentar salvar sua irmã na Segunda Guerra Mundial. Esse jogo também abordará conceitos de várias dimensões num só Gameplay. Vamos ver aí como vai ser esses dois novos projetos que a Bloomberg vai trazer junto com a Konami. E Apex Legend tem o um servidor hackeado. Isso foi base de um protesto que fizeram contra a situação de Titanfall. O que aconteceu foi que nesse fim de semana passado, os servidores lá de Apex Legend foi hackeado em protesto contra a atual situação do Titanfall, que é um jogo multiplayer de 7 anos atrás. E ele está praticamente injogável por conta dos hackers. Essa foi boa, né? No Twitter, vários jogadores relataram que não estavam conseguindo se juntar a nenhuma partida em Titanfall. Então, em decorrência dessa premissa aí de que Titanfall estaria dominada pelos hackers e totalmente injogável, eles hackearam o principal uh, jogo da Respawn, que é o Apex Legends, para tentar demonstrar aí, gente. Titanfall é um jogo assim, totalmente passável, eu sei que foi uma boa premissa na época em que foi lançado, mas estava na cara que ele ia flopar muito esse jogo. Ele tem muitas coisas interessantes, porém é um jogo passável, ruim, tá? É um jogo ruim, não jogue isso. Ele seria um jogo interessante para começar uma saga e ali em Titanfall 2, Titanfall 3, eles iriam é, amadurecer essa ideia e transformar realmente um jogo... Interessante, mas a Respawn simplesmente jogou o jogo pra galera, mas a Respawn simplesmente jogou nas lojas digitais Não teve nenhum uh, apelo criativo dentro do jogo. Esse, jogo esse jogo é aquele tipo de jogo que quando faz sucesso estraga a indústria, porque é um jogo porco A verdade é essa, é um jogo porco Então eu sei que tem muita gente que gosta, sei que tem muita gente que é fã não tem problema você ser fã desse tipo de jogo, agora não alimente esse tipo de jogo, não alimente esse tipo de prática da empresa. E a EA se posicionou em relação àquelas informações que estavam sendo vazadas sobre publicidades dinâmicas dentro dos jogos dela. Então ela falou ali que ao contrário do que foi noticiado lá na semana passada, que virou um trend, de que a EA passaria a apresentar publicidades dentro do, dos gameplays, dentro dos seus jogos, a companhia esclareceu que isso não vai acontecer. Ela falou ali em declaração a uma mídia importante de que esse tipo de publicidade ao estilo, aos moldes da televisão, não aconteceriam dentro dos seus jogos. Então guarde essa informação aí, porque a gente vai cobrar. A gente sabe que a EA quer, né? Ela quer dinheiro. É isso mesmo. Então, para isso aqui ser só algo para apagar um pouco o fogo, apagar um pouco essa, né? Limpar um pouco essa poeira que está alta é daqui para ali, né? E dali a pouco ela coloca lá no FIFA algumas propagandas. A gente sabe como é que é aí. Então, guarde essa informação aí vamos ver o que vai acontecer futuramente. Bom, e a Sony sempre aí demonstrando o quanto ela é inútil, né? Ô, Sony! Então, a Sony pode lançar aí mais versões do Director's Cut para o PS5. Gente, eu... Sinceramente, gente, é tem coisas que a gente não pode é, falar que é legal... A gente não pode vir aqui e falar que ah, vai ser massa, não vai ser, olha só o que aconteceu. Ah, uma versão de Director's Cut, a gente está acostumado aí dentro dos filmes, né? como teve lá a Liga da Justiça do Zack Snyder, esse Director's Cut é, tem algumas, é uma versão alternativa com conteúdo, cenas né? diferentes daquilo que veio na versão original. Pra quem viu lá o Liga da Justiça, viu que tem um conteúdo a mais, tá? mas é a mesma coisa, né? A gente sabe que é a mesma coisa. E a indústria dos games, ou a Sony, né? A Sony deu pontapé. Então, o que, que vai acontecer? Lá durante o Summer Game Fest, ela já mostrou um pouquinho do Death Stranding, o Director's Cut, né? Que vai chegar ali ao PS5. O que, que é esse Director's Cut do PS5? Cara, é um remasterzinho com alguma coisa diferente e alguns upgrades. O que, que a gente quer com isso, mano? O que, que a gente quer com isso? Olha, eu sei que DLC, Remaster, Remake e agora o Director's Cut da Sony... Pode anotar aí, isso aí vai virar tendência. Todas as outras empresas vão fazer isso. Pode anotar. São coisas interessantes, são coisas que vêm para agregar ao produto final que a empresa coloca, só que a empresa usa essas coisas interessantes, a empresa usa esses modelos de negócio para ganhar dinheiro, não é para melhorar o jogo para você, meu amigo. Você tá aí, ah, vai lançar um Director's Cut agora, vai, o jogo vai, não, vai ser aquela a, a melhor maravilha do mundo, vai ser aquilo, agora o Director's Cut, eu vou poder comprar, o jogo vai ser mil maravilhas, não vai ser. O jogo vai ser o mesmo jogo, com pequenas adições, com coisas porcas, com o nominho Director Cut, que a empresa vai cobrar mais caro. Por que que a gente vai uh, hypear algo assim? Então não faça isso também. Não hype Director Cut, não hype Remake, não hype Remaster. São poucas as empresas que realmente usaram esse modelo de negócio de uma forma é, interessante, de uma forma que... Traria algo a mais para o jogo Traria algo a mais para a saga que eles estavam fazendo ali O remake, o remaster, tanto faz Então, não hype esse tipo de coisa tá? A Sony declarou ali que vai ter o Ghost of Tsushima também, né? O Ghost of Tsushima, Director's Já era um jogo ruim, vai ser um jogo ruim Director's Cut Então é isso aí E aí, meu amigo, ó para ter God of War, Directors Cut, The Last of Us 1, Directors Cut, The Last of Us Part 2, Directors Cut, Uncharted 1, 2, 3 e 4 e Legacy, Directors Cut, Bloodborne, direct... aguarde, vai vir Directors Cut a rodo pela Sony, porque a galera vai comprar, a gente sabe, né? Vai vir lá, a galera compra e é isso aí, eles só, só mudam o nome Directors Cut lá. Faz qualquer coisa, entrega na loja, a galera compra e acha as mil maravilhas. É uma foda essa comunidade gamer, né? Então, essas foram aí as informações que tivemos durante a semana. O que você achou aí dessas coisas? Só notícia ruim para mim, cara. Não teve nada aqui interessante, tá? A não ser da, da Bloomberg lá, mais a Konami fazendo jogos de terror. Mas também não me interessa... Sabe, eu tô bem de saco cheio Dessas uh, Desses novos jogos aí As empresas não estão fazendo o trabalho delas É difícil sair um jogo bom O último que teve aí The Last of Us 2 e Red Dead Redemption 2 É isso aí Esses são jogos bons que saíram nos últimos anos O resto, meu amigo Um ou outro aí, gato pingado Que é 70% Não é um jogo bom, é um jogo ok né? Tô falando de jogo bom Você uh, lembra lá da nossa época 90, 2000, 2001 2007, 2000, até, dois, até meados de 2008, jogo bom. Então é isso aí, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por diante de tudo que rola no mundo dos jogos. Dá o seu like nesse vídeo se você gostou dessas notícias. Te aguardo na próxima e até mais.